Amanhã. E vamos complementar a leitura. Oito de paus e seis de espadas, ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Okay. Gêmeos, a carta da comunhão é uma carta de, de harmonia total. que é quando há compreensão dentro e fora de você. É como se você estivesse tentando voltar atrás de alguma situação que você se deu conta agora, com toda a sua transparência e coragem, você foi tentar, porque só agora a sua consciência se expandiu atingindo essa comunhão, mas você encontrou tudo diferente, tudo mudado, porque as coisas foram acontecendo em meio a essa dormência mental, e aí você viu que precisava continuar em frente, se melhorando, e seguindo o fluxo natural da vida. E algumas pessoas aqui têm tentado lutar contra os acontecimentos por se sentir preso a alguma situação. De modo a atrasar o caminho evolutivo, talvez por apego. Porque na carta do oráculo, temos a carta da nostalgia, que é eu estou aqui com a consciência expandida, mas querendo usar essa consciência para voltar no tempo, seja por enxergar tudo diferente, por medo da solitude, que se apresenta para você, ou por muitas coisas surpreendentes acontecendo no momento atual, ou pode ser também saudades do passado, mas se há comunhão, sempre haverá conexão, então descansa sua mente que o que for para voltar, volta, até porque você já tentou, você já demonstrou a sua verdade do momento, agora é deixar fluir o resultado, e é o momento de aterrar no agora, tá bom? Gratidão.